Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Bom, primeiro tutorial de 2020, né? Como é que foi aí a passagem de ano de vocês? Espero que tenha ido tudo bem. E hoje eu tô trazendo aqui para vocês aqui o tutorial da música Até Tocar os Céus, ok? Da cantora Eichla, tá? Faz um tempinho que eu tô planejando fazer esse tutorial. É, a música é um pouquinho complicada, então... Hoje vai ser o dia, tá bom? Então se prepare aí, tá? Já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber a notificação, ok? E se você quiser ser meu aluno, link na descrição do vídeo, vem ser meu aluno VIP, ok? Bom gente, música em lá menor, né? Parece ser fácil, tá? Mas tem um monte de coisa aqui. E aí eu vou tentar passar aqui de uma forma mais simplificada, Possível, ok? Vamos lá então? Introdução. Lá menor. Ok. Fá maior. Dó maior. Lá menor. Sol maior. Certo? Está aí aparecendo na tela. Ela é tocada um pouquinho diferente. Vai vir aqui, ó tudo aberto aqui, espalhado, né, ó, aí vai fazer, vem pro Fá, depois vai pro Dó, depois Lá menor, e o Sol, ok, até aqui, tá, vou tentar facilitar isso aqui, né, vamos ver o que vai dar, é, o Lá menor, então, você vai poder fazer aqui, ó, tá, Deixa eu ver uma outra forma Dá pra fazer aqui, ó Tá? O um Lá menor com, com nona, né? Acho que ficou tranquilo, né? Tá, ó Fazendo devagar vai dar isso, tá, ó Que aí, fazendo rápido fica Tá, ó Ok, Então, Lá menor. Aí vai fazer... Ó, ó. De novo. Ó. Fez aqui, ó. Você vai cair no Fá aqui, ó. Ok? Vou repetir mais uma vez. introdução aqui é... Um pouquinho difícil aí, dependendo do nível, tá? Vamos lá, ó. Tá? Fiz devagar, mas vai ser, né? Vamos lá, pro Fá agora, ó. Certo? Agora vai pro Dó. Tá, ó. Aí vai fazer o Lá menor aqui, ó. E o Sol. Ok? Vou tocar uma vez devagar, vamos lá. Vamos tentar facilitar isso aqui, né? Vamos lá, facilitado você vai tocar o lá menor e aí você vai vir aqui ó, beleza? Agora vamos para o dó pro lá menor para o sol. Beleza? Eu, o William, tá? Quando eu tô tocando, eu acrescento é, o sol sustenido diminuto, tá? Então eu faço aqui, ó. No final eu acrescento um sol sustenido diminuto para não acabar em sol maior, tá? Então faz aqui, né? Acabou aqui, né? Tanto faz, tá? Eu vou passar pra vocês também do jeito que eu toco. Não é o jeito que tá na música, ok? Vou pegar do meio já. Aí eu faço aqui, ó. Ok? E aí a gente começa a música, tá? Da forma facilitada, vai dar aqui, ó. fazer aqui que dá certo ok bom essa é introdução né já falei que o negócio vai complicar aqui para frente o caldo vai engrossar vamos lá então começa então cantando até tocar o céu lá menor vou fazer tudo pulsação para ficar bem fácil tá e aí depois vocês vão preenchendo aí com a forma de vocês tocar então até tocar o céu lá menor até tocar o céu fá a outra parte Vou te buscar, Dó Maior. Vou te adorar, Lá Menor. Até Sol, tocar o céu, Sol sustenido diminuto. E aí vai repetindo, então vai ficar. Lá Menor, né, até tocar o céu. Fá, até tocar o céu. Dó Maior, vou te buscar, Lá Menor. Vou te adorar, sol, até tocar o sol sustenido diminuto, céu, até tocar o céu, tá vendo? Até tocar o céu, então foi lá menor, fá, dó maior, vou te buscar, vou te adorar, lá menor, sol, até tocar o sol sustenido diminuto, céu, é, e acaba no Lá menor aqui o comecinho, tá? Aí aqui, antes de ir pro É Tempo de Vigiar e Orar, na verdade na música não tem acorde nenhum. Eu, novamente o Iga, né? Costumo jogar esse acorde. Tá? Que aqui é um Mi, né? Com sétima, quinta aumentada e nona aumentada, tá? Eu acho que é isso, né? É, monumental, Ok? Você pode jogar um Mi maior também. Tá? Então, ó. Até tocar o céu... Vai ficar alto pra eu cantar. Até tocar o céu... Vou te buscar, vou te adorar... Até tocar o céu... Ah, isso faz o Mi, ó ok aí entra lá menor é tempo de vigiar e orar beleza Fá maior é tempo de buscar a face de Deus lá, é, Ré menor é tempo de receber a sua direção lá menor e o seu poder é tempo de se levantar e agir. Fá é tempo de ampliar a visão. Beleza, Ré menor. É tempo de se arrepender e clamar. Só que é muito alto pra eu cantar. Pelo teu perdão. Beleza, até aqui sua visão, né? Lá menor. É tempo de viver a realidade. Vamos ver essa parte da tempo aqui. Ó. Lá menor. É tempo de viver a realidade. Lá menor com baixo em sol, tá vendo? De uma vida de clamor e santidade. Dó maior com os olhos espirituais abertos. Sol maior. Pois a vinda de Jesus... É, agora vai vir um sol sem diminuto. Está muito perto. Lá menor de novo. É tempo de parar de murmurar. Fá maior. E abrir a boca para abençoar. Dó. Porque somos os profetas deste tempo. Sol. Somos a geração do avivamento Que vai rolar um brequezinho Ré menor tá? Geração que denuncia Lá menor O pecado Sol mas ama o pecado Aí vai vir um Lá menor aqui, meio que no contra Deixa eu fazer pra vocês essa parte aqui com calma Pra vocês entenderem Vou cantar o trecho, vou fazer depois, vou explicar. Ó. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador Tá? Vamos contar para ver se lá menor onde entra. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Tá vendo onde entrou o lá menor? Então, ó. 2, 3 é 4, 1 e 2 e 3 e 4. Beleza? Aí volta, tá? Então vai ficar. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador 4. Geração que abre mão de tudo. Por causa do Senhor De novo quatro beleza? Aí continua Geração, Ré menor Que não tolera Sol maior de Isabel Fá Geração que ora como Sol Daniel Agora vai vir aqui um Fá com Lá Geração que busca no Deus caimi. Tá? A gente faz essa parte, ó Geração que não tolera Jezabel Geração que ora como Daniel Geração que busca Deus até tocar o céu Beleza? Até tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar até tocar o céu Beleza? Eu só tô tocando os acordes Que é para vocês poderem visualizar, tá? De novo, ó. aí volta Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Beleza? Deixa eu fazer um adendo. Nessa vez, o Até tocar o céu. Depois do Lá menor, entra um baixo em Sol. Faz Até tocar o céu. Até. Tá vendo? Tocar o céu. Tá? Então, ó. Até tocar o céu. Lá menor. Lá menor com baixo em Sol. Até tocar o céu. Vai, vou te buscar, né? Dó maior. Vou te adorar. Sol. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar. Vou te adorar. Até tocar o céu. Agora vai vir uma outra parte aqui, bem interessante, tá? Que vai entrar lá. Com nona, até tocar o céu, que é uma parte mais suspensa, né? Céu, beleza? Aí depois vai vir em Ré menor com baixo em lá, até tocar o céu, beleza? Depois vai vir Lá com Dó sustenido, até tocar o céu, Tô fazendo os acordes bem simples aqui que é pra você conseguir pegar, tá? Depois toca do seu jeito. Até tocar o céu, Fá, Sol, tá? Aí daqui, deixa eu repetir essa parte, né? É, cadê? É, até tocar o céu. Lá, lá com nona, né? Até tocar o céu. Ré menor com baixinho lá. Até tocar o céu. Lá com o até tocar o céu. Faz sol. Daqui vai por geração que denuncia o pecado. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Três e quatro. E... Geração que abre mão de por causa do Senhor 3 e 4 Geração que não tolera Jezabel Geração que ora Como Daniel Geração que busca Deus Facinho, né? Aí volta até tocar o céu Aí ó, baixinho o sol Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar. Sol maior, sol sustenido diminuto. Até tocar o céu. E aí, assim. Aí no um finalzinho aqui, né? Rola umas voltas, vai, não volta, vai, não volta e acaba em lá maior, tá? Né? Então eu tô passando isso, porque senão você vai querer tocar igual a música e vai ver que o final não vai bater. Só que fica uma enrolação: de vai, não vai, termina, não termina. E no final acaba em Lá Maior. tá? Então faz até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu. Acaba em Lá Maior, tá? A encrenca é essa aí. É, gente, eu, eu não passei muita coisa porque tem muito acorde na música e acaba ficando muito difícil de tocar. Então não adianta. Eu tocar a música, né? Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar. Porque aí acaba complicando muito, e normalmente quem assiste tutorial é iniciante, né? Então assim, como o foco é atender esse pessoal, então você que já é mais avançado, aplique seus acordes do seu jeito, tá bom? Que vai dar tudo certo, tá bom gente? É, lembrando, tá? Que a cifra da música tá na descrição do vídeo, ok? Então do jeitinho que eu toquei aqui, tá a cifra aí na descrição para você baixar de graça, tá bom? E não esquece também aí né, que tem a apostila com os 100 louvores aí, tem o número do WhatsApp, você me chama, tá? Por favor, preste atenção na mensagem automática que você vai receber, tá bom? Que aí nessa mensagem tem o link para baixar a apostila de graça, tá bom? Tô falando isso, gente, porque tem uns santos que eles me chamam no WhatsApp e falam que eu tô fazendo propaganda enganosa, que eu tô enrolando as pessoas, e a mensagem tá lá, com o link lá, pra pessoa baixar a apostila, ao invés da pessoa ler a mensagem que ela recebeu, ela prefere me ofender, talvez porque não saiba ler, né, não sei, mas a pessoa prefere ofender do que ler, tá bom? Então, assim, por favor, encarecidamente, tá, eu, William Silva, peço que vocês prestem atenção nas coisas que a gente fala e se escreve, tá bom, gente? Tô falando isso aqui no amor de Cristo, tá? É, porque não é fácil, viu? <risos> tá bom? E são crentes, tá? É, que normalmente me chamam xingando, esperneando lá. Então, assim, vigiem na terra dos viventes, tá bom, gente? Bom, gente, um abraço pra vocês, tá? É, em nome do Senhor Jesus, aí que vocês tenham aí um 2020 abençoado, tá bom? E que venham muitos outros tutoriais aí, tá? Pra trazer crescimento pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. E até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!